Sejam bem-vindos a mais um Power Play. Hoje eu juntei um time bom para jogar Forced, um puzzle game que pode ser jogado de 1 um a 4 jogadores que tem como objetivo usar essa bolinha azul que está correndo ali no meio da tela para resolver alguns enigmas, alguns puzzles que vão desde passar a bola no meio de um altar para ganhar vida até para ganhar energia para matar monstros, empurrar elementos do mapa, enfim. São N coisas que dá para fazer, a gente vai tentar mostrar pra vocês um pouquinho do começo desse jogo. Espero que vocês gostem. Então vamos lá para o gameplay de Forced. Cara, é incrível como essas fotinhas da Steam pra mim já é, já é tradição. O Zé é sempre o pinguim. Eu vejo pinguim e eu o né, Zé. O meu é sempre esse passarinho que foi de Ah, é sua foto. Cara. Ah, a gente vai jogar o tutorial. Ah, gente. Marimos eu sou a mas eu não estou com Eu estou estava no swing e daí começou o roll. É, eu estou com a Ah, depois... É a ASW e o mouse mexe também. a eu vou me dar. Tá o bichudinho, é o bichudinho velho. É o É, não tem skill nenhuma ainda, né? só uma porradinha, porradinha, porradinha. É só apertar o primeiro botão, um, só. É, por enquanto é só porradinha. É só isso aqui, isso aqui mesmo, velho. É, escudinha, escudinha, escudinha, escudinha, escudinha. Não é Você tira dois, isso out, so que usa. Eu so Eu, <risos> é, eu, o então. É, eu o então, o machadão, cara. É, se você não bate, ele carrega. Aí você bate e dá um dano splash. Tipo, bate, bate normal. Ó, dano splash. Aí Behold, escara um pouco, escara um pouco. Segurei. Hurt hurt Aí, Use your mark. É, tipo, repara que quando você vai dar. vai batendo, ele vai colocando marcas, entendeu? E a marca faz o cara levar mais dano Exato. Não, aqui que é só pra a gente testar, né? É porque é é, você vai colocar a skill na Puxa Now. ela, bicho. Depois não sei que dar o segundo botão. Oh. Aí, é, garoto. Você usa a skill quando, quando o bicho tá com bastante marca pra dar mais dano. Quando você bate, mais bate, bate, bate. O bicho enche de skill, de ah, é, negócio você né? cool, Quando você puxar a bola, tá vendo that quando a bola passa e você tem que fazer uma missãozinha assim, ó? Tem que acender o fogo, ó. Oh. Não, deixa ela lima, deixa ela lima pare para que é Não mais, velho. É aí, garoto. Ó, vai alguém do outro lado ali. Puxa aí, entendeu? Finalmente, você deve ativar Be sure to look for them in the trials. If you'll save everything. Eu é joga escudo, cara. Só pra ficar bem, Now I deem you ready to... É, que aí o bicho gruda, gruda em você, ele fica te seguindo. Não, eu quero o bicho pra mim. Cara, não é bem assim que <risos> funciona, tá? <risos> <risos> Todas as fases são essa, essas câmeras que a gente entra, se quiser troca o, o personagem, aí a gente clone de novo. Não, é, cada, um, cada um tem clone. Aí entra no bag na bagaça e a gente mata os no... milagros. Por mais quatro, Não, é só quatro. Só enquadro quatro. Eu que eu... usar... Não, não fica puxando a bola muito. Deixa eu usar a Kuri que puxa a bola. a bola? Pra acender as bagaças. Tem que calma a, a calma gente tem que resolver. O have corruptions. What's the birdie? Oh, oh, oh, oh, oh, pushay, pushay oh, hard, oh, oh, oh, oh, oh, Puxa, Puxou. Ó A Mark enemy is a vulnerable Nossa, fica lavar roupa, aí Ó bichão, Pega no beat, foca no beat um vai. Eu achei que era um nome, Ah, né? tem mais um shrine. Putz, o tempo já, já é, O é. tempo já é, mano. Oh, demônio. Tem que matar o bicho oh, muito nossa. rápido. Você lembra um dos Foca todo mundo bichão. Vem no bicho, vem no bicho. no bicho. O bicho. O bicho. O bicho. Ah, a gente vai conseguir só. Toma essa né? caída em cara, vadia. Você é bitch? é, é, é a gente completou doido né? tá com Doido ainda? Não, não só, só. Hum? Tipo assim, conforme, conforme as coisas que você faz no jogo, você vai ganhando mais cristais Conforme você vai ganhando cristal, você vai comprando mais skill Ah, é, tem que, que fazer complete try and last A gente consegue fazer a, a é um bomba, bomba, mas a gente não fez em 8 segundos Pode ser Eu Eu pode pode. Pegar. Pegar Pra poder pegar mais, mais cristais uhum. Tá vendo que ó, em cima de cada porta tem 3 cristais Uhum. Então, tipo, conforme... E aperta a R. É, nesse aqui, nesse aqui. Também tem os números, ó. É o número de cristal que você precisa pra liberar. Ah, tem uma aqui que dá pra gente fazer, de primeira, que é destruir cinco bichos com uma bomba só. É. Ó, tipo assim, aqui, mano, a, bo a, bola, a bola vai ficar explosiva. Oh. Quando ela passa na mão ela oh, fica fozinha E não fica... <risos> Exatamente <risos> não, fica <no> <risos> <dela>. <risos> não fica no caminho dela Não fica no caminho dela Ah, É melhor aprender assim né cara, <risos> é melhor, cara. Oh, Puxa a bola, puxa a bola, puxa um o puxa o um bifo Puxa um o um hum, Nossa cara eu não vou perder o não vou aguardar mais cura Puxa aqui a bola Não, deixa aqui Alguém puxa aqui embaixo de mim ó. Puxei, puxei. Aí não vai pegar. E pega o nosso HP aqui que tem um que tá morrendo. Não sei quem, né? São cinco bichos que tem que matar Cinco Eu acho que vem cinco bichos junto para tá no final, cara. Pega o HP, hein, galera. Pega o HP. Alguém, alguém acende a bomba aí. Acendi. Ninguém fica no meio do caminho. Sai no meio do caminho, sai no meio do caminho da bola. Foi. Não mata os bichos, segura. Oh. Ai caralho, não fica na frente do bicho. Que agora eu vou matar mais uma estátua, vai nascer mais bicho. Agora junta eles, junta eles. Não mata eles, não. De volta, cadê, cadê, cadê, cadê a bola? Cadê a bola? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, caralho. Ah. Vamos, vou... ah, beleza. Each cada takes 38 para né? porque Aqui, ó, Aqui, ó, Aqui, essa, lá de baixo. Aí, a tarde, né? é Não, não. Não, Tem muito, muito Fica Deixa ela ligada, mas não puxa ela, sabe? Cuidado. Ó, oh, tem seis, ó. Junta todo mundo, junta todo mundo, junta todo mundo. Cadê? <coughs> Nossa, Não Sobrou tanto. É nóis. É nóis, tamo aí junto. Será que deu? Ah, deu. Não deu. seis. Nossa, sobrou um bichinho, né? Sobrou dois. Ah, esse tem que destruir as ampuletas é. e matar os bichos, pessoal. As ampulhetas é só jogar a bola em cima dela. É. Fácil, eu, eu vou já tô Memorize, mais uma aqui embaixo, galera. Em né? them down, wherever em vem vai vai vai fora, vem mata hora. Como se na sua cara, vida. Como se sua cara, Uhum. Cadê a ah, Aqui, aqui. aqui, aqui, aqui. Ó, Já estou puxando aqui. Pode fazendo aqui, não puxa. Não puxa, deixa, deixa a bola. Deixa a bola, deixa a bola. Deixa a bola. Puxa, azul, puxa azul. matar o três grandão, que é vir agora. Deixa, eu ver, deixa eu ver. Vou usar o cara aqui. Tá, garoto. Tá, Mar. Aqui, aqui, aqui. Nossa, mano. Uh, well done. ó, tá Nossa, né? Bom Já pega aí, Mar. Cadê? Aqui ó. tô puxou, tô tô Vai, vai, Você puxou, puxou. puxou lá em cima agora. Puxei, vermelho, puxei vermelho. Mata esse Pô, garoto ah, não. Ai Ele jogou na ponta de carinha Sebrei mais um, falta mais um uh, aqui, Falta mais dois, na verdade Tem, tem, tem, tem, tem aqui, tem aqui. Puxa pra ver Ô, garoto Cadê o? Achei eu, desculpa Tá aí? Pô, tá aí. deu, garoto é nóis. Wayne? É nóis. Perfect. Isso aí. Ó, Perfect. challenge. Perfect. O que, que é o challenge? Ah, você. É ah, um juntar a galera então. e dar um. Fica a Chaco aí. É é a Chaco aí vê o negocinho que tá no, no meio ali, que derruba todo mundo tá em volta. Tá é só juntar os bichos, ficar todo mundo no meio e mandar nele, cara. Nossa. Tá, não, esse aqui que tem é Tem o rápido. Tem bola rápida. Bola rápida. Parece ser louco. Tô lá pra baixo, hein. Esse cara novo. Deixa vir, deixa vim. Puxa lá, puxa lá. Puxa lá, vermelho, puxa lá. Aí, deixa vir, deixa vir. Deixa deixa Não, cara, quem puxou? Por que você puxou? bola rápida e Ah, tá. Puxa vermelho, puxa vermelho. Deixa, deixa, deixa, deixa. Meu Deus, meu Deus. Eu nem eu consigo ir pra lá. Não. Cara, tem uma parede vermelha aqui, tá vendo? Hum, não, mas eu tô indo aí, cara. Dá pra deixar ali? Ó. Tô puxando, tô puxando, tô puxando, tô puxando, tô puxando. Ah, mas tem que ser uma bola rápida de, de cura, cara. Ah, é. Tem que criar uma bola rápida de cura é uma, uma das funções. Tô junto. Agora as missões, peraí. Vamos criar aqui o de fogo. Pode cura. Mas o rabo tem que esperar. Ah, bosta. Ah, ah quero, cura, quero cura, quero cura, quero cura. colocar, quero. Esse é o barulho que faz. Chum, chum! Puxa vermelho. Pera peraí deixa eu ver aqui. Peraí, o, rabo, o curão tá, tá pesado. A gente vai debaixo, sim. Debaixo, né? de, de baixo ou de sim? De baixo? Alguém? O um verdinho. Fica aqui, ó. Não. onde? Ali atrás da, da, da, da, da... <Sí> -tá <-la> estátua. É, Verde? Aí, puxa, puxa! Ai, cara, Puxa, verdinho. aí, Morri. Certo, morreu? Cara. Ah, não, é, eu... Valeu. Valeu. Tá de... tá morreu cara. Não Porque... ah, sei. É, é que, mais o caio, careful, que foda, É massa. Eu um monte, cara. Tem que ter esse negócio aqui no meio, cara. Tão dois bichinhos aqui dentro o bicho. Chur, chur, chur, chur, chur. Sehr, não, há, deixa eu ver Deixa eu ver no meio. Deixa vir, deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu Deixa eu E agora? Campanlass? E agora, rapaz? Agora eu tô. É, tá vendo? É eu tô deixa, deixa eu. Deixa eu botar ele aqui. Feio, feio. Feio. Feio. Feio, feio, feio. Feio, Isso. Deixa eu deixa eu deixa eu deixa eu Eu Nossa! Tem que fazer essa Nossa, ah. Pode fogo! Tá, ah. tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ó o Ó ah, ah, é... Eu acho que eu não sei, mano. Tem dois, Evite todos os danos. Oh, really? Mm. <risos> ah, cara, se você não me falasse, eu, tipo, Olha ah, ah, lá, primeiro. Puxei. The Curtiu? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. are... oh, não podia nem da portinha ah mano matou o daí a gente cuida do, do negócio né né your best to dodge the spit from the acid ends or you will regret it atenção agora mano eu vou eu vou tirar o canoça tirei mais Deixa vindo, deixa vindo, deixa vindo. Vou liberar minha vida. Deixa que eu puxo, cara. Puxa, puxa. Eu? Alguém? Okay. puxa. Mesmo que mal. Não, porque ele ia puxar. Tá, vai, vai, vai. Puxa alguém. Okay. Puxa. alguém Puxa, vai, Não caiu. Morri você tem que falar, cara. Eu tô... Muito estranho. Puxa escudão, Pode deixar com uma vista. Tem um negócio ali em cima, gente. Ah, oh, tá. lá, lá, lá, lá do lado do. Lago. Puxa, vem sim. cima. Nossa. Tá puxando, hein? Ô oh, demônio, vai rebater. Vem, pega, pega, pega, pega da. pega da espuma esse bicho não. não eu nato, vai é ah, tem levei dando bacana, velho. Vai que o puta. Coisa de novo. Primeira, primeiro mundo, tá? Eu imagino o mundo Não louco, né? tem que matar bichão? Não Vamos! Mas eu sei que começou a soltar tá, bicho e eu também virei pedra, mano. Fora seu, eu virei pedra.